Galera, primeiramente aí, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Galera, no vídeo de hoje estarei aqui repostando um vídeo aí que eu já postei aqui no canal. É um vídeo aí que a galera me pergunta muito, me pergunta muito mesmo. Alguns não sabem e outros têm grande dúvida aí que é como trocar os talentos, beleza? Então, eu vou estar tá ensinando para vocês aí é, da minha forma aí de explicar aí então, vocês sabem que eu gosto de ficar falando e falando e falando Dito isso, vocês tem que estar tá ligado aqui Que um ponto muito importante é vocês virem no seu set e ver qual é a tropa aqui que está mais fraca Aqui é a infantaria, né? Ok, a minha infantaria está mais fraca Então, lá em talentos, mesmo eu dependendo de arco Eu vou priorizar, priorizar um pouco e deixar a infantaria um pouco ali mais igual beleza e você vai fazer do mesmo jeito dito isso galera <coughs> desculpa vocês vêm aqui e vem aqui em resetar ok não vou estar tá preenchendo aqui é vou estar tá preenchendo aqui mesmo galera depois eu só mudo o nome beleza ó vocês vão vir aqui ó Deixa aqui primeiro já Deixa fundo, beleza? isso você só vem desbloqueando Beleza? Você só desbloqueia, galera Até lá embaixo Só desbloqueia, beleza? Aí depois eu vou ensinar para vocês Como preencher Desbloqueia até lá embaixo Agora não, irmão queria pedir para vocês, galera, já deixar o like aí e deixar aquele compartilhamento aqui que você terminar de ver esse vídeo, galera, porque tem muita galera com dúvida aí como tá trocando aí os talentos para defender, beleza? E eu sempre gosto de estar explicando tudo aí bem detalhado para vocês e falando o porquê disso, disso e daquilo, ok? Desceu aqui até vida do esquadrão 2. Chegou aqui em do Esquadrão 2, deixa fundo, beleza? Vocês lembram lá que eu falei que eu, eu iria focar é, na infantaria e no arco? Ok, vou só conferir aqui, PV aqui, esse, esse PV também, deixa aqui Agora a gente tem que trabalhar com isso aqui que sobrou, galera. Não enche em momento algum Defesa do escadrão Beleza galera? Não enche aquilo ali E dito isso Vocês vêm aqui Em ataque do atirador 3 Deixa aqui Vem aqui em ataque da cavalaria 3 Deixa aqui Vem aqui em ataque da infantaria E deixa aqui Feito isso Feito isso Tá tudo igual Eu preenchi tudo igual O que vou diferenciar aqui É que eu vou deixar aqui Aqui full na infantaria e aqui no atirador também eu vou deixar full não é vai ficar full beleza já que eu defino de arco pronto galera sobrou um ponto só e assim um pontinho vai para cave beleza então é, eu vou deixar aqui Deixa eu renomear. Só que depois eu mexo isso aqui. Só para colocar um, um. Uma. Palhaçada aqui mesmo. Que eu gosto de ficar fazendo onda. Pronto. Renomeou. Salvou, galera. Salvou. Mete um like. Que nem gemas hein? eu tenho. Estou fazendo aí um tutorial para vocês. Aí gastando gemas, galera. Renomeou. E aí você está se perguntando Como que ficou os seus pontos de talento é, como, que, como que ficou aí Os é, é... Yeah. seus bônus Depois dessa troca, Boruto Vamos lá Deixa eu aqui botar Os talentos Full. Ok, ativei Ativei galera Agora sim, vamos lá Sem talentos Ficou com ou sem talentos não, 107 107 7 ficou 227, 211, 190. Viu como que a cave tá um pouquinho fraca agora, mas aí que tá. Quando eu troco, 7 vamos lá, galera, ela vai ficar um pouco mais fraco, mas não tanto, viu. 350 de infantaria 350 de atirador E 334 de cavalaria É isso galera Entendeu? É bem isso Eu poderia focar mais na cavalaria Poderia galera Mas eu tenho é, é, Eu tenho uma, uma quantidade boa de infantaria T4 Então eu priorizei em Deixar a infantaria forte Também Como eu já disse no vídeo de da última defesa que eu postei, é os caras que a gente enfrenta. Eles gostam de atacar as trap de arco, mano. Eles gostam de atacar as trap de arco. Então, só por isso mesmo, galera. Espero que vocês tenham entendido é, o porquê de eu é, usar assim os meus talentos. Mas eu acho que deu pra você entender. Se o se aqui no seu set, se eu tiver aqui com atirador mais forte você vai lá nos pontos de talento seu e vai preencher inf e cave beleza isso e, sucess... e assim você vai fazer galera não, não tem segredo meio que é difícil ficar falando é explicar para vocês aí o porquê mas eu acho que vocês entenderam né <risos> eu acho eu acho espero que sim e aqui é, é... Desculpa, galera, eu tô gripado, <risos> tá foda. Aqui, é... eu vou aproveitar para falar um pouco sobre a falange aqui, para quem defende três falanges. Galera, é um ponto crucial aqui para quem defende de três falanges. Deixa aqui, deixa aqui em falange bloqueio da infantaria. Deixou em bloqueio da infantaria? OK. Mano, se vier um ataque full cavalaria, que é o pior que pode vir, o arco vai estar tá aqui do lado, tá vendo? Não vai fazer tanto dano como se tivesse só aqui. Onde que os arco vai estar tá lá atrás. Tá vendo? Os arco aqui atrás. OK, dito isso, dito isso, galera, se vier for inf, mano, as suas inf vai estar tá mais na frente, bem avançado. É o que o que o, o, o de pior que vai acontecer é isso, beleza? É inf versus inf e usar arco na lateral. E se vier arco, ah, se vier arco, mano, vai bater nas suas infantaria mano, não vai nem arranhar a pintura, beleza? Então não tem segredo. Isso aqui é uma estratégia para você que tem três falange e não tem muita experiência em ficar ali é, Vendo o que vem e trocar Porque nem sempre dá tempo, galera Não é todo reino que você Tá brincando Que os cara espera <risos> tem, tem reino, galera Tipo os que a gente fica Mano, o rally saiu Os cara tapetou no 12 O bagulho chega ali em questão de 5, 6 segundos É questão de você pensar, tá ligado? O rally invadiu Então, espero que vocês tenham entendido isso sobre os familiares não tem segredo galera eu já tô, eu já postei vários e vários vídeos falando que sim é útil se usar os familiares aqui que que você perde 10% das tropas tipo aqui o trapaceiro e você usa ele namorado ele só vai ser mais útil aí na trap de três fal... oh, de du... desculpa galera e esse familiar aqui que é cumulativo esse bônus aqui vai ser muito útil só em trope de falange limpa porque é, as, as tropas do aliado vai contar tá ligado os reforços se você for três falange eu recomendo que você use aí os familiares que te dê HP porque você vai ter T2 nas falanges, então você tem que ter ali um, um HP alto para você suportar os danos ali da tropa inimiga Então espero que vocês tenham entendido aí o vídeo meio rápido Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais detalhado aí sobre os familiares, vocês comentem aí no, no, <risos> nos comentários, beleza galera? Então é isso e quem quiser ir e vir jogar na Elite, só cola com nós que é sucesso, beleza? É isso, galera. Fui. Até a próxima. Não esquece de compartilhar esse vídeo, hein, galera. Tô contando com vocês. E o like também é muito importante. Fui. Forte abraço. Fiquem com Deus.